estou preso nessa dimensão do Minecraft. O único problema dela é que eu não consigo sair tudo nela. Dá medo, é extremamente forte e eu já falei que eu tô preso nela. Hoje, infelizmente, aconteceu uma catástrofe no qual eu perdi o local mais seguro que eu tinha nesse mundo, que era a minha casa. E com isso, eu decidi fazer uma outra base para deixar ela super protegida e assim poder trabalhar em uma maneira de sair daqui. Então, se você quer ver como ficou, se inscreve O vídeo até o final, que tá muito bom, torcer para o que o House é nosso portal. House! House! Eu tenho uma teoria. Eu acho que esses portais ativam do lado de fora com a energia dos seres vivos do Overworld. Se, se eu começar a apanhar, acontecer alguma coisa, deixa eu para trás. Meu Deus, cara. Isso tudo é uma loucura. A sua casa inteira tá nessa dimensão, velho. Sim. É, cara, ó, cara, house. Que loucura, cara. Que pode, loucura, proteger Pode explorar à vontade. Estamos em casa, mano. Agora a gente só precisa ver como eu saí daqui. Apu! Meu Deus! Meu Deus! O que, que é isso? House, você está bem? O cara? Que que foi isso? Que estouro foi esse? Pera, calma. Fica aí, fica aí. Fica tá, aí, House. Tá. Beleza, beleza. Mano, minha casa! Será que foi só aqui? Pera, espera. Não vem, House. Não vem. Eles, alguém sabe da gente aqui, cara. Isso não é mais seguro, velho. House, tá tudo aberto. Nossa. Ah, tá exposto, tá exposto. House, meu Deus, essa base não é mais segura, House. Meu Deus, e agora, cara? Pera, eu tô com medo. House, é que se essa explosão afetar no mundo normal, os meus pinguins moram lá. Não, calma, calma, calma, calma. É só aqui, cara. É só aqui. Não vai afetar lá, não, cara. Tá, bom, aquilo não era o Apu. O Apu não faria aquilo nunca. Então alguém tá querendo matar a gente aqui nessa dimensão, velho. House, a gente precisa ir embora, House. A gente precisa deixar outro lugar para morar. Pera. Caramba, mano, mas tá chovendo lá fora, é um perigo. Aqui que era o meu portal, House. Nem para tá ligado. Não tem como, velho, não tem como voltar. A gente tá preso aqui, cara. E agora? E agora tá num lugar totalmente inseguro. House, eu tenho uma ideia. Não é segura, mas eu posso transformá-la em segura. Tá vendo esse altar que tem aqui ao lado? Sei, tô vendo. Eu sei que mais para lá tem outro altar. Eu posso chegar nesse altar e a gente pode quebrar as coisas para não nascer nada no altar e tentar fazer uma base segura pra gente proteger até a gente descobrir se tem mais alguém nessa dimensão. Eu, eu acho que o Carlinhos tá aqui, mas sei lá. A gente vê se tem um outro apur, vai aqui é ser um falso, a gente não sei, a gente tem que estar tá segura até a gente arrumar um jeito de sair daqui. Você quer tentar fazer isso? Quero. Tá, pera, só me dá o um tempo para pensar, pera. Bom, eu espero. Oh, House, hum? tá sendo uma partícula de você. O que você comeu? Peixe. Esse? Esse peixe aqui. É. Hum. Oh, House, por sinal, eu consegui salmão cru da outra dimensão nessa explosão. É, tá bom. <risos> sei lá, vai. Sei lá, vai que é útil, né? De qualquer forma, mano, eu vi que a, que a chuva passou, House. Bom, acho que agora é o um bom momento, hein? Oh, fecha a porta, né? Vai que tem alguma criatura lá dentro agora, né? Olha ah, a é. situação, né? Tá, cara, House. Calma. Pega o na mão, churiken na mão, churiken na mão. Churiken? Tá. tá, tô com ela. House, ó, me segue hum. sem parar no 3, tá bom? Tá. 1, 2, 3. Vem, House. Vem, vem, corre. Corre, House. Corre, corre, corre. Por aqui, por aqui, por aqui. Por aqui, ah, por aqui. Não, céu, não para, não bicho. para, não para, não para de correr, não para de correr, House. Não para de correr. Aqui, aqui, House. Quebra, quebra, quebra, quebra. E aí? Entra. Tampa, tampa, tampa, tampa, tampa. Entra, entra, entrei, entrei, entra, entrei. Entra, entra Tampo, boa. Luz. Puta, pega. Boa. Luz. Luz! Luz, horse. luz lua, lua, lua, lua, lua. Aff, que susto, boa. cara. Tá. House, vamos abrir o interior disso aqui tudo, ao máximo. Tá, bora. Tá. você, ó. Sempre que apareceu o exterior, você quebra de volta o bloco, tá bom? Então, Raul, o meu plano é a gente se apossar dessa área aqui que tem esse esse altar de ritual nativo. Vou quebrar tudo que tiver cima, aqui em cima depois do ritual, para não existir um método dele nascer, nem nada do tipo. Não sei o que pode nascer desse ritual, né? Mas o meu plano é que a gente pegue aqui para nós fazer uma base segura. Ah, beleza, você começa nessa nova base. Sim, ele pode fazer uma ala de mineração, uma área segura. Eu posso fazer defesa pra gente, a área pra gente espionar lá fora ver se tem alguma coisa. Você tem tocha aí? Cara, não, aqui eu cheguei no limite. Não tenho não. Pera, eu tenho carvão aqui. Aqui. aqui. Eu tenho carvão aqui. Eu tenho carvão aqui, eu tenho carvão aqui. Pronto. Conseguindo esticar um pouquinho mais pra fora. Tá. Não, pra, pra fora não estica não. Se estiver virando pedra normal, não estica. Só estica se estiver dentro dessas pedras aqui. A nossa base tem que ser segura. Mano, House. Ah. Peraí. Tampa isso aí, House, tampa isso aí, House. isso aí. Tava pensando numa coisa aqui. Foi. Será que era o Apu mesmo ali? Não. Cara, Certeza que não, cara. Não, não dá para confiar em nada, cara. Eu falei para você, cuidado com todas pe essas e, pessoas que e, podem e ser Então, mas. Amigo. E se algum momento a gente vê o Apu de verdade ou, ou, sei lá, como a gente vai saber se é ele mesmo? Vai ter que se identificar. Mas como? E se ele mentir? E se ele conseguir falar com a gente? E se ele atacar a gente ou enganar? Pode fazer alguma pergunta que só ele saberia a resposta. Aí só vai dar boa. Se ele é seu amigo de verdade, ele vai saber responder. Tá aqui terminado. Aqui tá iluminado. Aqui dá pra abrir mais um pouco, cara. Vamos abrir o espaço exato aqui, Raul, pra gente poder aproveitar tudo. Meu Deus, olha a minha casa ali. Cara, eu não acredito, mano. Eu achava que minha casa era o local mais seguro daqui. Era, você falou certo. Nada mais tá House. seguro agora, cara. A gente só tem mais uma última missão. Ir pro topo desse altar e quebrar as coisas dele pra, gente, pra nada nascer. Você vem comigo? Bora. Tá, vamos rapidinho, vamos rapidinho. Vem por aqui, vem por aqui, Alce. Me dá cobertura, me dá cobertura que eu quebro, tá bom? Tá. House, não dá para quebrar. Isso aqui dá? Tá, deu, deu. Uma parte do altar dá para quebrar. House. Todas as tochas. Eu vou subir aqui, eu vou quebrar. Eu vou quebrar, eu, vou quebrar eu vou quebrar, tudo, House. Calma. Eu vou, eu vou iluminar aqui, eu vou iluminar aqui, porque se aparecer alguém, a pessoa vai saber que é uma área segura. Sim, sim, sim. Faz um sinal. É um sinal, é um Eita, sinal. Cara. Os nossos amigos são bem vindos aqui. Tá. House. Eita. Tem, tem um... um... Corre, corre, pegada. corre, corre, House, corre. Vem, House. vem, vem, vem. vem. Meu Deus, você viu que bicho horroroso! Aquele é o tipo de monstro que a nossa armadura não acerta. Pera, eu vou tentar abrir pra ver ele aqui. Uai. Olha. Parece um zumbi. Tá dando uma volta na casa, cara. Caraca, cara. Olha, Bem corre, pra. Ó, Raul, vou atacar a xuriquinha nele pra você ver, ó. Funcionou! Dele funcionou! Aí, matamos! Beleza! Deixa eu ver se ele deu alguma coisa. Não deu nada. As Sim, por enquanto... A aranha não ataca a gente, e nem esses bichos. Certo, é bom, tá. é bom, é bom deixar assim. Ah, ele deu uma carne podre, tá. Ô oh, Raul, então, eu acredito que agora, dessa maneira, nem a aranha consiga atacar a gente, sabe? Por causa que tá tudo certo, agora eu... Eu acho que eu vou começar a trabalhar em expandir essa base, e fazer mais mecanismos de, de defesa nela, porque eu não sei se os bichos quebram bloco, então eu preciso estar tá mais do que pronto pra gente ficar vivo aqui, sabe? Então faz o seguinte, enquanto você cuida da parte da defesa, eu vou começar a estudar um pouco mais as coisas desse mundo, pra ver se a gente descobre outras maneiras de ficar forte de encarar os desafios daqui. Beleza, é uma boa seria se descobrir coisas sobre alimento. Eu não sei se a gente pode ficar comendo isso daqui, eu não sei quanto alimento a gente tem, e nem a melhor forma de conseguir, então eu, eu tô meio receoso quanto a isso, cara. Tá, ah, beleza, então vamos lá. Eu vou começar a estudar as coisas, começar a coletar recursos, e você cuida da defesa do, do, do bunker. Beleza, então. House, nos separamos aqui para nossas missões, mas, por favor, qualquer coisa me chama e não morre, tá? Ah, beleza. Tá bom, a gente separou um pouco do House agora para a gente tentar fazer alguma defesa para nossa base aqui, né? Bom, enquanto a gente não encontrou o house agora e nem outras pessoas ou alguma maneira da gente sair daqui, eu acho que o ideal. Eu posso pisar nisso aqui? Posso. Acho que o ideal é eu arrancar esta árvore aqui. torce para não vir ninguém, torce para não vir ninguém. Por favor, por favor, por favor. Eu vou tampar a parte de baixo aqui só por precaução. Pronto. Bom, agora com isso a gente vai pegar um montão de árvore para a gente poder fazer umas barricadas de proteção para nossa base. Com essas barricadas de proteção, vai ser a nossa primeira camada de defesa. Eu tenho, uma, eu tenho um plano que a gente pode enganar qualquer mob do Minecraft. A gente precisa de uma base segura urgentemente, porque em algum momento a gente vai conseguir ou achar mais pessoas ou uma maneira de sair daqui. Então a gente tem que sobreviver até lá. Fato curioso a parte é que amanhã tem série nova. Muito nada a ver com esse contexto agora, mas quis contar. Bom, então terminando de pegar essa, essa árvore aqui, que é muito medonha, por sinal, né? Ela é muito alta, eu vou parar de quebrar ela por aqui. Meu inventário já lotou para vocês terem ideia. Tá, quando eu estiver terminando de quebrar essa árvore, o meu plano é correr para casa. Não sei se tem alguém ou alguma coisa por aqui, então nesse meio tempo eu tenho que tomar muito cuidado. Tá, calma, eu tô acabando. Calma, falta pouquíssimo. Vai lá, 3, 1, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Deu certo? Tá, temos bastante madeira. Vamos colocar uma bancada de trabalho aqui agora? E tirar esse excesso de bloco que eu coloquei sem querer por medo. Primeira camada de defesa é a nossa barreira aqui. Assim, eu vou fazer um baú mesmo. Tá, pronto, assim eu consegui organizar a maioria das coisas que eu tenho. Aliás, eu esqueci que eu tinha um pouco de minério de guinichite. Eu vou pegar ele e eu vou fazer logo um peitoral pra mim. Eu queria fazer uma picareta, mas eu não sei se vai dar. Não, com guinichite não dá. Pronto, temos resistência ao fogo agora. Isso já vai ajudar um pouco a nossa vida. Bom, pra próxima camada de segurança da nossa base aqui, no mundo invertido, eu queria fazer muitos alçapões. Mais do que 20. Tá, pera, tem que tomar cuidado aqui. Eu preciso de uma pá, pera. Ó, meu plano é vir aqui fora. Peraí, esse mato iluminava? Hum. Todos esses mato que iluminava eu vou colocar bastante aqui. Meu plano é fazer uns buracos tipo esse, umas canaletas. Sempre que algum mob vir, vai ter essas canaletas aqui. E como ele é um mob, por mais que ele seria forte e agressivo, ele é burro. Então ele vai checar um bloco completo e ele vai cair aqui nesse buraco. Eu vou espalhar isso por volta da nossa base toda. É, é, vai ser uma boa. Tá, só preciso cavar tudo agora então. Tomara que não apareça nada nem ninguém quanto isso locais que tem árvore aqui, eu vou deixar a árvore aqui, eu não vou mexer, não. Eu só tenho que cavar sempre pelo menos dois blocos de altura para os bichos não ter como chegar até a gente aqui. Não adianta eles cair e poder subir, né? Pronto, ó, uma parte já foi. Pronto, ó, eu terminei essa parte aqui e eu estou fazendo alguns testes. Primeiro eu vou colocar trapdoor aqui para não passar uma aranha, sei lá. Sempre vou deixar uma fechada. Outra coisa que eu pensei é que algum mob pode simplesmente vir aqui pelo lado. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar trapdoor, não assim não. Assim, olha, duas camadas de trapdoor aberta, porque daí nenhum bicho vai conseguir pular. Também espalhei vários desses matinhos luminosos aqui à nossa volta. Daí agora a gente cava mais um buraco aqui que eu esqueci de cavar. E assim a gente vai ter já agora a nossa segunda camada de proteção da nossa base. Tá, deixa eu só fazer mais um pouco de alçapão, né? Pronto, agora foi. Lá pra cá. Pronto. Agora é o seguinte. Não tem ninguém ali. Tá. A nossa base, nenhum mob passa por aqui, nem por ali. Por aqui os mobs, muito provavelmente, não vão vir também. Mas eu posso fazer assim, ó. Talvez engane eles, não sei. Ó, os mobs aqui vão cair nessa fossa, não vou ter o que fazer. Chegando aqui tem o nosso muro com muita luz para a gente poder se indicar. E agora eu lembro que tinha algum matinho que a gente passava e eles não davam regeneração. Eu quero achar ele. Eu acho que era aquele ali. Tá, não, não é esse aqui não, que dá fogo. Só acho que eu fiz uma peitoral de, de resistência ao fogo. É esse aqui? Não. É esse mais clarinho? Não. Eu acho que é esse aqui. É, é esse. Tá, eu consigo quebrar ele no meio dropou? não, não dropou. Pera, eu vou buscar uma tesoura. a tesoura funcionou? não. se quebrar o chão. eu consigo plantar então isso? Não, droga, isso era a única forma de arrumar vida que eu tinha. Se eu tivesse uma caixa de papelão, podia roubar esse, né? Pera, eu vou pensar em mais algo. Quanto iguana aqui, Tá, tava pensando o que mais eu podia fazer e eu tive uma ideia. Já que, infelizmente, eu não consigo pegar aquele que nos da regeneração, eu posso fazer outra coisa. Pegar todos os nossos ferros, fazer embalde balde e a gente vai ter que correr até a loja da Poki. Pera, tá? É uma missão perigosa e a gente tem que ser rápido. Tá, a gente tem que ser rápido, porque eu não sei que tipo de monstro tem perto da base da Poki. Então, três, dois, um, vai, vai, vai. Eu não sei nem se vai funcionar esse meu plano, mas eu lembro que, que, que lá tinha um tipo de lava. Eu quero pegar aquele tipo de lava pra usar na nossa proteção também. Aqui. Volta, volta, volta, volta, volta. Antes que apareça alguma coisa. Rápido, rápido, rápido, corre. Corre. Mano, eu, eu não posso ser atacado agora, ainda mais porque eu tô longe do house. Eu não sei onde o house tá. Deu tudo certo? Deu! Eu percebi que aqui perto da minha base, a, da minha base antiga, nasce bem menos monstro, então foi uma ideia boa fazer aqui. Tá, tá funcionando. Tá, tá funcionando. e Vou deixar um balde por precaução. Para quem não sabe, eu não vou testar obviamente, né? mas esse esse balde aqui nos dá um efeito de fogo praticamente infinito, é horrível. Porque quase morreu para ele já. Tanto esse balde contra uma planta. Eu vou vir para cá, pera. Eu preciso tentar atrair alguma coisa para testar isso. Ai, aranha! Tá corre, vai, vai, vai, vai, corre, corre, corre, mano. Essa aranha, essa aranha, essa aranha, essa aranha, vai, corre, corre. Ela sabe que tem algo errado. Como? Essa aranha é mais inteligente. Tá, mas vocês viram que ela não veio para cá, que é o que importa, né? Eu queria testar algum mob que não fosse a aranha também. Preciso garantir que eu e os meus amigos estamos seguros. Mas, se bem que essa proteção já tá boa. Se eu ficar indo atrás de monstros e eu morrer, eu não vou conseguir proteger ninguém. Ainda mais porque agora eu só precisa que tem a melhor armadura, eu acho. Quer saber? O Ross falou que ia fazer alguma coisa pra gente. Eu acho que eu vou esperar o Ross voltar, mostrar a defesa pra ele. E aí a gente vai procurar uma madeira de sair daqui. É, é isso. Por hoje nossa defesa já tá concluída. Deu bom.